Olá pessoal, essa é a nossa aula do sexto ano de Geografia, meu nome é Lucas Avner e no roteiro de hoje nós temos o relevo e seus agentes, a teoria da deriva dos continentes, a teoria da, das placas tectônicas, agentes do relevo, erosão e acumulação marinha, erosão eólica, erosão e acumulação glaciárias e formas de relevo. Então pessoal, vamos começar hoje aqui agora falando sobre a teoria da deriva continental. Ela foi elaborada pelo Geofísico, e meteorologista alemão Alfred Wegener. Ela foi elaborada em 1912. Nessa teoria acreditava que o mundo, um, há muitos anos atrás, há cerca de 200 milhões de anos, foi um continente só, que se chamava Pangeia. Foi esse aqui, ó, tá vendo? Todos os continentes eram unidos em um só. E depois houve uma separação, que se transformou em Laurásia e Gondwana, que eram dois continentes. Isso foi cerca de 150 milhões de anos atrás. Essa movimentação ocorreu porque havia uma movimentação das placas tectônicas. A movimentação continua ocorrendo e cada vez mais os continentes se separando. Isso foi cerca de 100 milhões de anos. E aqui é como está atualmente a divisão dos continentes. A divisão dos continentes, como eu já falei, se, é, se deve pela movimentação das placas tectônicas. Os continentes são é, o continente americano, né, que é a América do Sul, América Central e América do Norte, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Na teoria das placas tectônicas, ela foi elaborada em 1968. Ela tenta explicar a movimentação da Terra, né, que é realizada pelas placas tectônicas. As placas tectônicas estão em constante movimento. E a corte terrestre está resta dividida em aproximadamente mais de 20 placas tectônicas. Então, pessoal, essa aqui é a divisão das placas tectônicas, né? A placa tectônica norte-americana, a placa, do, sul, é, a placa do, do Pacífico, né? Que não tem nenhum continente. É, existe cerca de 20 placas tectônicas, como eu já havia falado. E cada placa, cada placa tectônica é dividida por essas linhas. É que existe a placa dinástica, sul-americana, a placa antártica, a placa africana, a placa euroasiática, a placa arábica, a placa indo-australiana, a placa das filipinas, a placa, como eu já falei, do Pacífico, e são essas. Há, há outras, mais, essas aqui são as principais. Os agentes internos do relevo. Os agentes internos do relevo são o vulcanismo, o tectonismo e abalos sísmicos. Esses agentes internos do relevo são responsáveis, por exemplo, no vulcanismo, pela erupção dos, é, pelas erupções vulcânicas, né? como podemos ver aqui nessa imagem, o tectonismo pela movimentação das placas tectônicas, e os abalos sísmicos, é, que também está é, ligado com o tectonismo, que são os abalos que ocorrem na Terra, os tremores, devido à movimentação das placas tectônicas também. Aqui nessa imagem nós podemos ver as zonas sísmicas e vulcânicas. Nesses triângulos vermelhos nós podemos ver é, os vulcões, onde, onde há vulcão, está vendo? espalhada aqui por todo o planeta. E também essas zonas em amarela, é as zonas que pode ocorrer os abalos sísmicos. Essas linhas pretas é a divisão das placas tectônicas. Então, pessoal, já vamos direto agora para o exercício. Então, sobre as placas tectônicas, qual é a placa totalmente oceânica? Se lembra o que eu acabei de falar agora? Então, a placa do Pacífico, que não habita nenhum que não tem nenhum continente nela. E quem elaborou a teoria da deriva continental? Você lembra também aquele alemão que eu falei? Então, o alemão Alfred Wegener. E quais são os principais agentes internos do relevo? A gente acabou de ver também. O vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. Então, os agentes externos do relevo. Os agentes externos do relevo são responsáveis por modelar as paisagens. Esses agentes são é, as águas, né, os ventos e o gelo, esses são os principais agentes externos. Por exemplo, a água ela modela uma montanha né, através dos rios, que vão fazendo os percursos é, naquela paisagem. As, os principais tipos de vale são o normal, normal, normal, a garganta, a cali e o assimétrico. Esses tipos de, esse tipo de vale são formados a partir de como, foi, é, como os agentes do relevo agiram naquela região, formando esses tipos. O principal trabalho de modelagem do relevo é feito pelas águas correntes e é realizado através dos rios, como já havia dito. A acumulação fluvial forma planícies e ilhas em fós do tipo delta. Erosão eólica. A erosão é realizada de duas maneiras, de deflagração e corrosão. O que é isso? O vento ele vai agindo sobre certas formações rochosas, ou diversos tipos de paisagem. Aqui nessa imagem nós podemos ver que houve uma deflagração e uma corrosão. O que é uma deflagração? deflagração deflagração... É quando o vento é, age sobre certa paisagem, fazendo que partículas é, de, cer de certo lugar, como nessa formação rochosa, acabem soltando e fazendo que, com que a paisagem seja modificada. E a corrosão é quando a paisagem aos poucos vai se degradando, como nessa imagem. E essa ação é feita pelos ventos. Erosão e acumulação glaciária. Na erosão glaciária, a geleira desliza na declividade do terreno, alisando o, ter o relevo. E, às vezes, escavando um vale glaciário em forma de U, do tipo cara. Estão vendo aqui nessa imagem como a ação da erosão glaciária fez com que houvesse esse tipo de paisagem? É Os sedimentos levados pela geleira são acumulados na parte mais baixa e plana do terreno, formando as morainas ou morenas. Ou seja, são pequenos detritos de rochas, é, pequenas formações rochosas que são formadas a partir de geleiras que descongelaram e que aos poucos vão se degradando. Falando agora sobre depressão, não é depressão de estar mal, é depressão de paisagem, é predominante de origem sedimentar. Apresenta superfície entre 100 e 500 metros de altitude, formada por prolongados processos de erosão. É mais plana do que o planalto. Aqui nessa imagem nós podemos ver que houve uma ação das águas e uma ação do vento na paisagem. Aos poucos, há, muitas vezes uma paisagem ela pode ter uma, uma forma, vamos supor, de uma montanha. Mas com o tempo, os ventos e as águas vão modificando essa paisagem. No caso aqui, formou uma depressão. As Serras. É um terreno muito trabalhado pela erosão. Varia de 600 a 3 mil metros de altitude. É formado por morros pontiagudos, as cristas. Essa paisagem pode apresentar uma estrutura geológica é, nova ou velha. E, neste caso, trata-se de dobramentos modernos. Agora falando sobre o planalto. O planalto, ao contrário do que o nome diz, não é uma paisagem plana e muitas vezes é, tem picos, ou então é, são bem grandes bem altos, é, podendo chegar acima de 300 metros. E muitas vezes ela tem uma, um formato é, íngreme. E, por exemplo, são estruturas geológicas velhas em que em processo de erosão predominam sobre a sedimentação, seja em rochas cristalinas ou de sedimentares. Pode ter morros, serras ou elevações, ingrimes no topo do plano, do plano, as famosas chapadas, né? Aqui a gente pode ver aqui uma imagem que é lá em Roraima, né? Que tem muito desse tipo de, de, de formação rochosa, né? Que são os planaltos. Agora falando sobre a escarpa. A escarpa não é igual à serra. É um terreno muito íngreme de, seis, de 100 a 800 metros de altitude que lembra um degrau. Essa é a primeira diferença. Não existe tanta altura como na, como na serra que pode chegar até 3 mil metros e impropriamente chamada de Serra do Mar, porque muitas vezes se localiza é, numa região próxima do mar ou ao lado do mar. Foi, original, foi originada principalmente por ação de falhamento, a fratura em terrenos predominantes cristalinos ou por presença residual resultante do trabalho erosivo. Essa erosão também é causada pelos ventos e também muitas vezes pelas ondas e o mar que avança sobre é, essa formação rochosa. A planície é uma superfície geralmente plana, né, como o próprio nome já sugere, com no máximo 100 metros de altitude. É formada por acúmulos recentes de sedimentos, é, de sedimentos movimentados pelas, pelas águas do mar, de rios ou de lagos, ou porção modesta no conjunto do relevo brasileiro. Então pessoal, essa foi nossa aula de hoje. E o que nós vimos hoje foi o relevo e seus agentes, teoria da deriva dos continentes, teoria das placas tectônicas, agentes do relevo, erosão e acumulação marinha, erosão eólica, erosão e acumulação glaciares e formas de relevo. Essas aqui são as nossas referências. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima!